E aí galera do canal tudo bem com vocês a dica de hoje é para galera que tem muita milha ou que quer começar a converter as suas milhas que estão vencendo aí em reais é bem simples pessoal, é muito fácil tá eu converto as minhas quando eu vejo que eu não tô utilizando e que vai vencer eu pego e vendo mesmo tá pessoal e cai certinho tá pessoal o site que eu utilizo pessoal para tá fazendo isso é a 123 milhas faça o cadastro na 123 milhas link na descrição tá e depois pessoal quando você chegar no site 123 milhas você vai vir aqui ó vender milhas tá vender milhas. se não tiver aqui nessa parte você procura no rodapé em algum lugar vai ter essa opção de vender milhas tá pessoal então vamos fazer o seguinte como já está aqui mas pessoal eu vou deixar o link na descrição caso tenha mudado aqui o layout do site não esteja mais aqui então pessoal ó, vou aqui nesse site vender milhas e olha só como é simples tá pessoal primeiro você vai ter que fazer o seu cadastro aqui ó tá vamos lá fazer um cadastrinho rápido aqui como que você faz o seu cadastro é tem aqui ó novo cliente você clica aqui em cadastrar-se você coloca o seu e-mail é pronto aqui ó aqui você vai colocar uma senha tá sempre faça uma senha com oito dígitos ó um exemplo que eu dou coloque uma letra maiúscula uma minúscula coloca um caractere especial um ponto um alguma coisa um asterisco e aí você vai pronto já fiz aqui e agora vamos continuar. Segundo passo, aqui você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar aqui o um nome. Ó. Ah. Aqui pessoal, nesse endereço, você vai colocar o seu endereço, tá? Tem que ser o endereço certinho, tá pessoal? Prontinho, continuar. Aqui você coloca o número do seu celular. E do seu... Se você tiver dois celulares, um fixo, você vai colocando. Por quê? Porque eles podem ligar para você, para estar tá confirmando a venda ou lhe dando algumas instruções para as vendas das suas milhas tá bom então vou colocar aqui o um número ele pede no primeiro também vou colocar aqui ó continuar aqui pessoal ó, dados bancários você vai colocar aqui ó os dados da sua conta é que você vai utilizar para receber tá certinho coloca aí se é Banco do Brasil você coloca se é caixa você procura tá caixa ó você digita aqui ó caixa Econômica federal aí já aparece aqui os dados ó, pessoal tá vou colocar aqui é... aí você coloca agência conta eu vou dar um pausa no vídeo para preencher tá pessoal prontinho coloquei todos os dados do banco o CPF Lembrando que a conta tem que ser do mesmo CPF, tá, pessoal? E clico aqui em salvar. Agora clico em Continuar. Por favor, confira todos os dados de atualização, isso vai agilizar a venda dos seus ganhos. Pronto. Aí você confere tudo, tá, pessoal? Aqui está tudo certinho, seu e-mail, seu endereço. Beleza. Aí vem aqui no final e clica aqui ó, em Todos os dados estão corretos e Finalizar cadastro prontinho pessoal agora você vai no seu e-mail vamos no nosso e-mail aqui ó Milhas já apareceu aqui ó tá aqui o código ó. vamos copiar ctrl c volta aqui no site cola e pronto ó. não clica em reenviar senão ele vai enviar o código você desce um pouquinho clica aqui ó validar olha só prontinho pessoal o seu cadastro está feito para você começar a fazer as cotações tá agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas cotações pronto pessoal nessa tela você vai clicar aqui ó em cotações vai clicar aqui em nova cotação clica aqui aqui pessoal você vai selecionar o programa tá você vê aí se você é dá da smile da tudo azul da Latam no caso eu sou da Smiles aqui pessoal ó a quantidade de milhas quantas milhas você ó o mínimo aqui pessoal ó o mínimo aqui ó mínimo 12 mil milhas certo pessoal então pessoal eu tenho eu vou vender 17 mil milhas tá vou escolher aqui ó 17 mil milhas carregar ó aí aqui pessoal o que que ele fala? Ó? É, se você quer receber hoje ou amanhã né um dia útil é você vai receber R$ e então pessoal quanto mais dias de prazo você der para eles lhe pagar mais você vai receber ó se você coloca aqui para 45 dias você vai receber dessas 17 mil milhas R$ 306.01. que é no caso o que eu vou fazer aí clica aqui ó em vender cotação em processo de venda olha aqui pessoal ó valor a receber Aqui embaixo, pessoal, você confere se a sua conta bancária está correta, se está tudo certinho, se o seu telefone está correto. Se estiver tudo ok, você clica aqui em aceitar e finalizar a venda. Então, pessoal, olha só. Agora, pessoal, vamos conferir. Você vem aqui no menu vendas. Aqui, pessoal, você vem aqui, ó, aprovadas. Tá aqui, ó. Smile 17 milhas, dia 26 de oito de 2021, R$ reais ó. Certo? Então foi aprovado. Agora eu vou mostrar para vocês na minha conta bancária quanto que caiu. Olha aqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó 26 do 8, ó. Tá aqui, ó. 306.02. Aqui, ó. 306.02. Tá vendo, pessoal? Ah, caiu aqui na minha conta. Então, pessoal, é dessa forma que você vende as suas milhas. É, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode perguntar aqui, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!